Posicione o encosto e também parafuse. Coloque as peças de acabamento nos furos. Faça a mesma coisa do outro lado. Fixe a ferragem do assento da cadeira, mas atenção, a regulagem deve estar voltada para a frente, ou seja, a parte maior do assento. Use os quatro parafusos menores. Encaixe o pé à ferragem do assento. E pronto, sua cadeira está pronta para ser usada.